Nós estamos aqui no 1, Brasília, esperando a pessoa para a gente poder sair e ir Foi direto para o Paraná, para o nosso acampamento da MTC, ensinar. Surf Camp. Bora lá, galera! Uhul! Acompanhe a nossa de viagem, vamos lá? É, moça, não quero. <risos> sabe, <risos> Ninguém dá bola pro cara. <risos> Oi! Que geração que traz extensão pra dentro da van, gente. Olha isso. Cadê? Cadê? Deixa eu puxar a extensão aqui, ó. Cadê a extensão? Cadê a extensão? Caraca, véio. E o que, que você tá achando da viagem? Aham. Uhum. Certo. E... O que, que você acha da... do coronavírus? Uhum. E o nosso motorista tudo certo aí motorista tranquilo né o trânsito e o bolsonaro uhum. falou bolsonaro ela acordou bolsonaro trave ser humano ver. só vê se ela tá respirando de vez em a tá. a mão dela mexe às vezes <risos> Vai ser é um momento épico você na praia. Que uhum. uhum. Isso aqui é o verdadeiro garoto do cerrado. Uhum. Oi, gente, já é meio-dia e 32. Nós estamos em Uberaba e nós estamos fazendo uma pausinha para almoçar agora com a galera. Tá todo mundo com muita fome. A gente uhum. vai avaliar <risos> tô... melhor foi do cara pra. Uh. muito ah o take do take viu estamos aqui hoje em Jundiaí é, no na cobrança do posto Graal é, vamos fazer a pergunta comigo? Coisas são bem. Muito bonito, gente. Sério, dá até dó de comer. Olha que coisa linda. Esse é meu favorito, nota é musical. <risos> bem moço, prazer. Oi, bem. Meu nome é Moema. Qual é o seu nome? não O que você tá achando desse local maravilhoso? Olha, é fantástico. É, é fantástico sim. É o que mais te impressionou aqui? O preço. O preço? É. Hum. <risos> <risos> okay. Gente, agora para tudo e presta atenção nisso aqui. Olha isso. Gente, eu só queria ter condição para levar todos esses sabores. O que mais me chamou a atenção é a coca de baunilha. Vanilha, <risos> para ser mais exato. Temos esse espaço em que nós temos variedade de esporte, que é o Grau Esportes. Ele é muito, muito bonito. Aqui um grupo de pessoas. Vamos perguntar o nome delas, tudo bem? Olá, qual é o seu nome? Olá, Camila. Ah, você, o que você está achando desse local? Ah, muito bom, né? Porque tem muitas comidas. O que mais te surpreendeu? As comidas. Ai, que legal. <risos> ok, tem boa. Olá, qual é o seu nome? Erika pra Oi, prazer, Érica. O que você está achando desse local? Tá muito bom. Hum. O que mais te impressionou? Eu gostei muito do cantinho que tem ali do café, tem umas coisinhas de café bem diferentes, bonitinhas. Hum. Ok, tá vamos passar por lá, tá gente? Uhum. Chegamos aqui em Adolescente, gente. Oi galera, tudo bem? viagem, Que tudo venha a ocorrer da melhor forma possível, Pai Que o Senhor venha nos livrar de acidentes Venha nos livrar de pessoas más Que os seus anjos estejam ao redor desta van, Pai Que o Senhor esteja abençoando o motorista E nos guardando de todo mal, em nome de Jesus Que o Senhor nos dê uma noite abençoada E que nós possamos aproveitar muito, muito, muito esse acampamento Em nome de Jesus, amém A gente não vai nadar, não, a gente só vai ver. Ah, só vai vir. É, só dá Pode ir. Dá um tchauzinho pra galera do nosso blog. <risos> Opa, que responsa. Vambora. <risos> para conhecer a praia estamos voltando para os nossos alojamentos <risos> para dar início à abertura a marina com uma calça também belíssima né? no, no, nova moda <risos> nem estamos combinando ah, tá. isa cacheada <risos> perfeita galera olá nosso amigo Como tá vendo essa cena? Oh, tem as crianças só aqui sem entender nada. Olha, <risos> oh, ele está chorando. Eu só estou de olho na que. Ai oh, que legal. Uh, uh, it it? Uh, What? What's sexy? to vai conseguir ficar pelo menos 3 segundos segunda. em pé. É. <risos> uh! O araca bastante. Estamos na isso, praia. Isso aqui faz parte da dieta é. calórica de uma adolescente que está em fase de crescimento, gastou todas as energias na praia ontem e hoje está se revigorando. Esse pão aí, esse pão aí. Esse pão aí. Nossa. Olha o, o tamanho dela. O tamanho do prato. praiazinha da Fome. Olá. Hoje 10h51. Estamos indo para Segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Estamos indo para praia. Olha que bolsa linda. Gente, que é isso? <risos> que bolsa linda. Vamos o vocês estão achando até agora? Muito tá bom! Muito, muito, muito, muito. Eu queria morar todos os anos da minha vida aqui. Eu queria morar todos da minha vida aqui. Eu queria essa vida para mim. Ô oh, gente. E a gente começou também os zotaque deles, né? A gente fica falando gente gria, piá. É, outra coisa. Gente, vem cá. Outra coisa diferente que eles falam. É... Piazada. Abate. Yeah. A portinhola, que assim, é pequena, que tava sabendo que é ah, isso. Salsicha que se chama Vina. Vina. Ah, vina isso. Você gosta de duas vinhas. Você sabe o que é isso ou aqui? Ó, uma uma aí, vina? cadê? Me dá um favorito em Xuxinha? Sabe a Xuxinha com cabelo? O nome disso aqui é Rabicão, ah, não é Xuxinha? Não é? O estojo? É... O estojo aqui é Pochete? Não. não. é outra coisa. Você não pode falar estojo, porque vocês vão te dar aquele estojo de lata ou estojo ah, de maquiagem. Eu não lembro o nome desse estojo aqui mas isso que se chama outra coisa. É. Tá sendo muito bom a gente está conhecendo pessoas novas, é, é muito legal, Sim. conhecendo novos costumes, novos tratos. É, é muito legal, sério. Sim. Tá sendo muito divertido, tá sendo uma experiência muito boa com o surf. Nossa, é coisa de doida, é muita adrenalina, é muito legal. A gente leva uns caldos. assim, falta morrer, mas a gente tá vive. Ah, você não levou nenhum caldo, não. Você nem é a <risos> animação Daniel A gente faz um jogo no Japão, porque não gente. É, tudo é tem muita aqui. gente aqui do Oli puxado. Acho que a gente tá. Não. Deve estar tendo alguma expulsão do. alguém vai dormir lá atrás? Tua igreja está. Tu és <risos> <was o> Cristo. Filho <risos> da... <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> A gente Mari! Oh, yeah. uh, Ronaldo! <risos> Oi! Na Sério. volta, Rafael, porque eu não eu não volta. Que convite, volta. Que nós não teríamos vivido nada disso. Lógico que Jesus nos proporcionou isso, mas ele usou a sua vida para que isso venha a acontecer. Ah, Sério? É, é Uau, que bom, que Uau. bom